Fala meus aliados, estamos aqui hoje para mais um vídeo da saga Viver de Renda. Para você que chegou agora no meu canal, eu tenho essa série que eu iniciei há seis meses aproximadamente, onde eu invisto com o objetivo de acumular um patrimônio que me garanta a possibilidade de viver com os rendimentos dessas ações ou títulos que eu compro. Mas eu não estou apenas comprando ações desordenadamente ou baseado em alguma indicação de alguém, eu tracei um plano... E definir os títulos, que com essa pesquisa que eu fiz, me levaram a crer que elas seriam as mais adequadas para fazer parte do meu portfólio. Você pode acompanhar esse planejamento nesse vídeo aqui em cima, e neles terão essas definições. Onde eu mostro como eu me planejaria para me proteger e alcançar melhores resultados no longo prazo. E no vídeo 1 um, você já vai conseguir ver os tickets que eu escolhi, por que que eu escolhi, essa distribuição e cobrirei adquirir eles aí ao longo do tempo. Essa saga tem o objetivo de se provar, provar que com persistência, mesmo que com um valor um pouco insignificante, é possível alcançar algo que lhe traga paz nos dias que você mais precisa. Até então eu estava investindo 120 reais, isso é equivalente a 10% de um salário mínimo. Mas houve um problema, meus aliados: no meu último vídeo eu comprei uma cota do HCTR11, porém eu tive um problema com a corretora e acabei enviando duas ordens. E elas foram executadas. E então eu comprei duas cotas. E qual é o problema? O problema é que o valor é superior a esses 120 reais. Aí eu também não queria desfazer dela. Porque quando eu comprei, o valor da ação já caiu. Então eu fiquei com ela. E também eu tomei outra decisão. Eu vou aumentar o valor do meu aporte mensal agora. Então eu decidi que investiria... 20% de um salário mínimo. Eu sei que é complicado para muita gente, mas, gente, eu acredito que o sucesso exige cinco coisas, e uma delas é sacrifício. As outras eu conto num próximo vídeo. E assim, eu acredito que investir 20% do seu salário é o mais adequado. Como eu disse, sei que é difícil para muitas pessoas, mas conforme você for progredindo, e o progresso só vem com o uso de outras duas coisas aí que te garantem um sucesso é o trabalho duro e a dedicação. Então você evolui, evolui na empresa, evolui ali no seu trabalho, com isso você é melhor remunerado, também você vai conseguir investir mais. E quanto mais você evolui, mais você ganha. Apesar da porcentagem do seu investimento ser de sempre 20%, a sua necessidade não deveria aumentar. E com isso você investiria mais e precisaria de cada vez menos, entre aspas, daquilo que você recebe ali de salário e isso se for financeiramente educado agora antes de mostrar a minha compra do mês deixa o like, se inscreve se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos desta saga como eu disse nos vídeos anteriores também é legal que você pode comparar a rentabilidade da sua carteira Assim você vê no que, que você tá indo bem, no que você tá indo mal. E pode também dar umas dicas aí para melhorar deixando o seu comentário aqui embaixo. Valeu? Aliás, aqui está a minha seleção. Vemos que mais uma vez a HCTR11 caiu. Isso é ruim para minha rentabilidade, sim. Com certeza. Agora, isso é ruim para o meu objetivo? Não. Por quê? Veja bem. Você vai na pecuária comprar ração pro seu cachorro. Você não compra ração em saco, você compra em granel. O atendente ali na hora pesa o quanto que você pediu pra ele. Então você vai com 50 reais comprar a ração, e o quilo da ração tá 8 reais. Mas no outro mês, ela tá custando 9 reais. Então você tem duas opções. Ou você compra pagando mais caro, ou você compra outra ração. E você provavelmente vai buscar alguma que tenha ali uma qualidade semelhante àquela. Mas no outro mês, a ração caiu pra 7,50, e você foi comprar. Você vai deixar de comprar porque ela diminuiu de preço? Não, você vai e compra e traz mais do que você trazia antes. Ou mesmo você compra a quantidade que você queria comprar e ainda sobra dinheiro para você comprar outras coisas. A única coisa que você tem que estar atento é se o preço está caindo por causa de alguma coisa ruim que possa te prejudicar, certo? No meu caso não estou sabendo de nada, a não ser o Lula provocando o mercado. Os riscos continuam os mesmos: inflação, recessão, juros. Bom, tem que ter um pouco de estômago, mas vamos seguindo. Então, comprei duas cotas do HCTR11 e quatro do MXRF11 com o trocadinho que sobrou. Meu patrimônio nessa carteira está em R$ 954,76. Vou receber esse mês 8,70 de dividendos. HCTR11 é o que mais vai me pagar, sendo um total de 4,40. Tenho 4 cotas do VNO11, 20 de MXRF11, 2 de HFOF11 e 4 de HCTR11. Finalizando a rodada de compras deste mês. Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu agradeço imensamente a tua companhia. Peço para não esquecer de deixar o like. E se der, compartilhe esse vídeo ou faça um recorte de alguma parte que você gostou. Isso já ajuda a divulgar o conteúdo. Meus aliados, fiquem com Deus. Até mais.